Hoje vocês vão entender por que as pessoas ainda associam tanto, tanto a sexo. Que porra chata, né, velho? É um saco mesmo. É um saco, né? É. É um, um saco. Se fosse um saco, seria bom. Depende do saco. Tem uns sacos que não são tão bons assim. Não é, não é. Um, é um negócio escroto. Sim. Então continue assistindo esse vídeo. É comum as pessoas associarem o Tantra a sexo achar que todo grupo de Tantra tem que ter relação sexual, tem que ter pessoas peladas, e essa não é a verdade. A verdade é que, independente de sim a venudez, independente de sim existir o sexo tântrico, e é isso que fica muito no imaginário das pessoas, existe uma diferença de você usar o Tantra dentro da sua relação com seu pá e de você utilizar a terapia tântrica dentro de uma experiência com um cliente, um interagente, ou como você queira chamar. Uma das características principais do Tantra é ele ser uma filosofia desrepressora. E o que mais a gente reprime aqui na sociedade é a sexualidade. Logo, tem uma fala do, do Ananda que ele disse que quando o Tantra chega em uma sociedade, ele toca logo no ponto nevrálgico. Eu acho isso massa. E o nosso ponto nevrálgico é a relação com o sexo, é a sexualidade, é essa repressão. Falou de sexo, ó o negócio, ó esquentou. Pois é, o ponto nevrálgico da o sociedade, ponto, né? O ponto nevrálgico da nossa sociedade. Outro ponto também que a gente relaciona quando a gente fala de Tantra é que é uma filosofia sensorial. E o tempo todo a gente está desconectado do nosso corpo. A gente está sempre conectado com a mente, com a lógica com uma, um raciocínio muito racional mesmo. E aí daí a gente vir para o aspecto sensorial, tirando essas fantasias que a gente cria da nossa mente, e que muitas vezes estão relacionadas à pornografia. Muitas outras terapias elas lidam com o cognitivo, com o ensinamento, com o estudo. E Tantra, ele é a experiência. É vir para o corpo, vir para o momento. A nossa repressão é tão grande, tão grande, que qualquer pessoa aí, qualquer leigo que nunca teve acesso ao que é o Tantra, ele acha que pelo fato da gente tocar na genitália, isso já remete a algo sexual. Isso tem um cunho sexual, isso tem um cunho de masturbatório, vamos dizer dessa forma. Inclusive, muitas pessoas só entendem de fato que é a terapia tântrica depois que ela vive essa experiência do sentir. Porque ainda na sessão, muitas pessoas elas levam isso para querer comparar a experiência anterior que ela já teve. Geralmente, em que momento a gente toca o genital ou tem o genital tocado? No momento do sexo. Então, realmente, dá um bug na mente quando a pessoa entra em contato com essa com essa possibilidade de experimentar algo diferente, porque ela vai buscar as referências do passado. E no passado existe o quê? Existe sexo, existe masturbação, existe sexo oral e tudo mais. E a ideia, na verdade, é incluir a genitália ao corpo. Então, a nossa sociedade ela fez uma, uma dicotomia. Então, para nós existe o corpo e existe um corpo pecaminoso. Um corpo que eu, ai, eu não posso ver, ai, eu não posso tocar, ai, meu Deus do céu. E o tanto o que, é que ele faz? Ele inclui, e a gente vê o corpo de uma forma sistêmica, o corpo como um todo, uma naturalidade em relação ao toque nesse corpo. A ideia do trabalho é justamente fazer com que a gente se relacione melhor com esse corpo e com essa história que tem aí uma coisa muito escura, muito velada, muito cheia de preconceito e de tabu, para que a gente consiga, a partir de agora, à medida que eu vou me relacionando melhor com esse corpo, curar essa relação deturpada que eu tenho com ele. Porque o que faz a experiência ser é sexual ou não é justamente a intenção que eu coloco nela. Então, se eu tô numa experiência terapêutica, por mais que eu queira buscar uma referência anterior, eu vejo que não existe espaço para aquilo. E aí eu me conecto com esse estado de presença e vivo o que o meu corpo pode me proporcionar naquele momento. E claro que quanto mais eu aprendo sobre o meu corpo, mais fácil vai ser eu me relacionar com o meu parceiro ou parceira. Mais fácil vai ser eu me relacionar com o meu próprio corpo no momento da minha masturbação, por exemplo. Então sexo é sexo, e é maravilhoso, e terapia tântrica, a terapia tântrica, que é maravilhoso também, e que juntos eles podem ser mais incríveis ainda, mas que uma coisa não se mistura com a outra. E sim, existem grupos de tantra sem nudez e sem toque na genitália. Existe grupos de tantra com meditação, com conexão com o corpo, com experiências. E isso totalmente desconecto do que nós conhecemos como sexo. Assim como também existem umas linhas de alguns profissionais que dizem que trabalham com Tantra que incentivam esse envolvimento sexual, que não é a nossa linha, não quer dizer que esteja certo ou que esteja errado. São apenas visões diferentes. A gente entende que, por o corpo ser um processo sagrado, por a gente já ter tantas confusões com relação à sexualidade, é muito importante aprender a separar o que é uma coisa e o que é outra. Então a gente não vai indicar uma pessoa que desvincula a experiência terapêutica e envolve essa experiência com sexo. Mas a gente super vai incentivar os casais, por exemplo, que eles descubram e curem as suas relações com a sua sexualidade. Então nunca um terapeuta vai ter uma relação com seu cliente porque entende-se que isso já é uma coisa natural. Se você buscar massagem tântrica no jornal, se você buscar massagem tântrica em outros meios, você vai ver prostituição disfarçada de massagem tântrica, você vai ver vários incentivos a reproduzir isso que a gente já conhece. E não é o que a gente acredita. No mais, se tem alguma dúvida ainda, se algo não ficou claro, então deixa sua pergunta aqui ou pode deixar seus comentários das suas experiências em grupos de Tantra. E até o próximo vídeo. E curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. E compartilha geral para as pessoas entenderem de uma vez por todas que Tantra não é sexo.